O melhor cenário, fico muito contente por uh, ainda por cima ter, sermos dois portugueses a passarmos à final, como já há, há muitos. Há, nunca houve nenhum atletas portugueses a passarem à final no saldo com vara. Uh, é muito bom ter conseguido fazer este feito, ainda por cima logo ao oh, par. <risos> eu não acreditei é, logo quando disseram que uh, já estava qualificado, uh, ainda perguntei ao juiz. Se tem certeza que eu sou qualificado, não preciso saltar mais nenhuma vez. Eu fiquei e ele disse, ah não, tudo bem, está tudo, tá tudo ok, tu estás qualificado para a final. Ainda não acreditei, tive que dirigir-me a outro juiz e procurar, porque estava sempre com receio de haver alguma falha, como pudesse haver, e no entanto depois acontecer algum problema que nós não estávamos à espera. Mas estava. Estamos na final. Estamos na final, pessoal. Vamos lá dar, dar o nosso melhor. Obrigado a todos.